E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos ver um produto notável e especial, que é o produto da soma pela diferença. E para isso vamos realizar a multiplicação de x mais y por x menos y. E vamos utilizar inicialmente a distributiva. Isso significa que nós pegamos esse x e multiplicamos por todos os termos desse polinômio. E aí vamos ficar com x vezes que dá x quadrado e x vezes menos y vai ser menos xy. E agora pegamos o y e multiplicamos por todos os termos do polinômio. E aí vamos ficar com y vezes x, que é a mesma coisa que mais x vezes y, ou seja, só trocamos a ordem porque isso não vai influenciar no resultado final, correto? E y vezes menos y é igual a Menos y. E o interessante é que aqui nós temos menos xy e aqui mais xy. Então, podemos cancelar esses dois termos. E, com isso, a minha resposta final vai ser x menos y. E note que nós temos um x aqui, e um x aqui, e um y aqui e um Aqui, a única diferença entre esses dois termos é o sinal. Aqui é mais e aqui é menos. Toda vez que você tiver esse tipo de multiplicação, basta elevar o primeiro termo ao quadrado e subtrair, elevando o segundo termo ao quadrado. Por exemplo, se você tiver a mais b e multiplicar por a menos b. Qual vai ser o resultado? Simples. Pegamos o primeiro termo, que é o a, e elevamos ao quadrado e subtraímos elevando o segundo termo, que é b, ao quadrado. Basicamente, esse produto é o mesmo daqui. Né? A diferença é que trocamos x e y por a e b. Agora, vamos fazer um exemplo um pouco mais complexo? Vamos fazer 3 mais 5x⁴ vezes 3 menos 5 x quarta. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. A primeira coisa que você deve fazer é identificar quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo, ou seja, quem é o A e quem é o B. Bem, o a é esse termo e esse aqui também. Ou seja, o a é igual a 3. E quem é o b? Tome muito cuidado para não dizer que o b é igual a -5x a quarta, quando na verdade o b é igual a 5x a quarta e que também aparece aqui. E se aplicarmos esse produto notável, nós devemos fazer 3 ao quadrado menos 5x a quarta ao quadrado. E resolvendo isso, ficamos com 3 ao quadrado, que dá 9, e subtraímos por 5x a quarta ao quadrado. E aí, nós devemos elevar tanto 5 quanto o x a quarta ao quadrado, e 5 ao quadrado é igual a 25. E x a quarta ao quadrado, nós devemos multiplicar os expoentes. E aí, 4 vezes 2 vai ser 8. Então, ficamos com x elevado elevado a 8. Ou seja, esse produto é igual a 9 menos 25 vezes x elevado a 8. Seria muito mais trabalhoso realizar a distributiva aqui, né? mas chegaríamos no mesmo resultado. E vamos fazer um último exemplo. Vamos fazer 3 vezes y2 mais 2y elevado à quinta, que multiplica 3y2 menos 2 y elevado a quinta. Qual vai ser o resultado? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá então, A primeira coisa que temos que fazer é identificar quem é a e quem é b. O a sempre vai ser o primeiro termo e o b sempre o segundo. Então, vamos ficar com 3y ao quadrado elevado ao quadrado menos 2y elevado a quinta, ao quadrado. Aqui, de novo, nós temos potência de potência. Só para relembrar essa propriedade aqui, caso você não lembre. Toda vez que tivermos uma potência elevado a outra potência, para resolver isso, podemos repetir a base e multiplicar os expoentes. Nesse caso, ficaríamos com a elevado a n vezes m. E é justamente o que vamos fazer nesses dois casos. 3y ao elevado ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes y elevado à quarta e subtraímos isso por 2y elevado à quinta ao quadrado que é a mesma coisa que 4 vezes y elevado à décima e não tem nem como mais simplificar essa expressão, né? Basicamente é assim que se aplica esse produto notável. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal. Wow.